pela ordem aceito gostaria de expressar a minha minha alegria com o dia de hoje uma chuva bem-vinda nesse início de época seca dá uma certa esperança uma chuva boa bem alguns dias depois do meio ambiente né quando a gente vê a importância da água nesse exato momento nós temos nosso colega Leandro atual presidente da aliança e Dapa da pedra branca está participando de, um, de uma, um fórum do sul de Minas Gerais Que está articulando todas as entidades Que defendem o meio ambiente, a vida O reflorestamento, as águas Aqui na nossa região sul de Minas Gerais Está sendo uma alegria E fico muito feliz também é, Fomos informados né, na presença do prefeito De que haveria prestação de contas Agora chegou, então fico feliz de receber Para que possamos analisar A prestação de contas da prefeitura municipal Ainda estou aguardando a, o detalhamento, né, o memorial de cálculo, a memória de cálculo da proposta de reforma da praça Até agora eu não recebi o projeto de reforma da praça, fico no aguardo, deve estar chegando é, E também agradeço as respostas que eu não pude analisar ainda, né, que acabaram de nos ser é, repassadas A vários dos requerimentos que nós enviamos né. Hoje temos três projetos de lei da autoria do nosso mandato que estão sendo é, colocados para tramitação aqui nessa casa Gostaria de esclarecer um pouco. né? O primeiro deles é um projeto de lei complementar, por isso ele é um projeto de lei especial. Ele regulamenta a Lei Complementar Federal número 1.2.3, que é a lei das microempresas. Bem, é, essa, essa proposta de projeto de lei complementar, ele visa ter, fornecer aqui em Caldas um tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas de caudas, principalmente em processos de licitação pública, havendo possibilidade de favorecer que os nossos micro e pequenas empresas de caudas possam concorrer em condições de igualdade com outras empresas de fora de caudas. Uma das minhas maiores tristezas é quando nós temos licitações aqui em Caldas e acabamos contratando empresas de fora. Grandes empresas de Belo Horizonte, São Paulo, grandes cidades. E esse projeto de lei complementar, ele garante que as micro e pequenas empresas de Caldas poderão ter dispositivos nas licitações municipais para que possam concorrer em condições de igualdade, favorecendo a economia do município. Não podemos nos esquecer... Que a Prefeitura de Caldas é o maior consumidor do município e é importante que consuma localmente. O segundo projeto de lei que está aqui para a apreciação dos nobres vereadores e que apresento é o projeto de lei número 8, que também é fundamental. Ele regulamenta dispositivos da lei federal 13874 de 2019, que cria a lei de liberdade econômica. O que é essa lei de liberdade econômica? Ela ela denomina, ela define que alguns empreendimentos, algumas empresas daqui de Caldas vão ser consideradas de baixo impacto e por isso precisarão muito menos burocracia para taxas, pagamentos, alvará, inclusive fica garantido com a lei de liberdade econômica e os microempreendedores individuais não precisarão pagar alvará aqui em Caldas. Isso promove o desenvolvimento do município e coloca Caldas na linha de frente, junto com o posto de Caldas, que já regulamentou a lei da liberdade econômica, porque quem segura a economia de Caldas, todos nós sabemos, são os pequenos. Os pequenos agricultores, os pequenos empresários, são eles que fazem a nossa economia girar há séculos aqui no nosso município. Por fim, fico muito feliz pela escolha do presidente da casa, de ter sido colocado em tramitação o projeto de lei número 18, pois ele é de grande urgência. Com isso, eu conclamo os nobres vereadores e também a população, principalmente quem são pais e mães de família, de crianças que estão na idade escolar, e profissionais da educação, trabalhadores e trabalhadoras da educação. Esse projeto de lei 18, ele garante que só será municipalizada a educação estadual em Caldas após a consulta prévia e organizada a toda a comunidade escolar caldense, para que a própria comunidade escolar possa decidir sobre uma questão tão importante. Vocês devem saber que existe o programa Mãos Dadas, que é uma proposta do governo estadual, que diz que há a possibilidade agora dos municípios municipalizarem os, alguns setores da educação estadual no município. Essa questão ela é muito delicada e vai impactar a nossa vida pelas próximas décadas. Então, esse projeto de lei, caso aprovado, garante que a comunidade escolar será quem vai ter a última voz, será quem deverá ser consultado de maneira prévia a respeito. Por fim, eu gostaria de ressaltar a todas e todos que esse plenário leva o nome de Zequinha Faria Alvim, não é à toa, por toda a luta que ele fez pela nossa natureza, pelos nossos patrimônios naturais, pela Pedra Branca, não é à toa que nós temos essas lindas imagens do nosso patrimônio, a Pedra Branca, a Pedra do Coração, que nós devemos cuidar. Com todo carinho e com todo amor, essa é nossa responsabilidade. Nós não temos o direito de destruir um patrimônio que é mundial e que garante as águas para toda a região do Rio Grande. Nós temos a obrigação de cuidar e de preservar. Esse é o recado que eu dou, porque isso é uma oportunidade de negócios e de desenvolvimento sustentável para a nossa região. E esse é o aprendizado que nós precisamos ter nessa Semana Mundial do Meio Ambiente.